Seja bem-vindo ao Discovery, uma plataforma para pesquisar e reservar espaços de trabalho direto de seu celular. Neste vídeo, vou mostrar uma prévia de como o nosso serviço poderá ajudar sua empresa a atrair mais clientes. Digamos que esta semana uma pessoa tenha uma reunião com seus clientes e precise de um local confortável e com internet de qualidade para recebê-los. Quando ela acessar nosso site, ela vai preencher essa tela com todas as informações do compromisso. Ela vai escolher o bairro, cidade ou local, em seguida a data da reunião, e quantas horas ela vai durar. Para finalizar, ela escolhe o número de pessoas que irão participar. Ao clicar em Buscar, vamos mostrar para ela somente as salas com horários disponíveis, de acordo com a duração da reunião e dos demais dados da pesquisa. Para reservar a sua sala, ela seleciona o horário de início de sua reunião e clica em Reservar. Vamos mostrar uma tela de confirmação com todas as informações da reserva, incluindo o valor total a pagar. Ela clica em Reservar Sala e pronto! Nós vamos enviar um e-mail para o cliente com todas as informações da solicitação. E sua empresa também receberá um e-mail da reserva com dados de contato do cliente, o serviço contratado, a data e duração da reserva e o total a pagar. Caso o dia e horário estejam disponíveis na agenda de seu espaço, é só acessar a conta da sua empresa em nossa plataforma e aprovar a solicitação do cliente. E aí, curtiu nossa ideia? Então ajude a torná-la realidade! Acesse agora mesmo benfeitoria.com.br, contribua para a nossa campanha e ganhe recompensas em dobro.